Consumir. Só que calma, na minha frente agora você vai sumir você só reclamar disso, calma que aqui eu tenho dó Vai reclamar do povo vai me fazer um melhor Isso é, só... é foda. mas calma porque é que te incomoda Esse é o aluno, esse é o sensei fala lá, faz a sua dima pro flowzinho que eu te ensinei tá amassado, não sei, se você entendeu Você vai ter do por do que eu digo Não tá improvisado, chega dentro só que ele já ficou saturado oh. Rima. Mano, que maldade começa a rimar O JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar Eu não preciso de ensinar, quem me ensina é a plateia Não faço o melhor foi, eu trago a melhor ideia Você não. não entendeu, sua rima é rara Esse é o Belo do melhor fã, mas esse de outros caras Não, não, é o fã de outros caras Calma que eu já vou fazer, na rima é que esse cara Só que sem maldade hoje eu faço a rima improvisada Você faz o ponto de aluguel, já ganhei semana, passada não.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 não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nós então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que minha rima é de caderno? Ah, só que eu vou te quebrando, isso daqui é o tempo moderno. Só que no caso você sabe, mano, que eu digo ao tempo moderno. Esse no caso foda é de caderno, eu vou te mandando pro inferno eterno, você não aceita o peso da leite, o peso da caneta Cê pode, mano, tentar, vai passar o seu tempo e no a pulheta Cê tá ligado, meu mano, só que esse tempo não para Porque tá na minha, até porque você sabe, mano Que a ilha desse espécie são minha e pode ser a ou suspense Porque você agora tá suspenso Pode te quebrando, cara, você sabe Que nessa fita rimando é momento Pode tá com boneato e dar lacote Só que pra mim você deu vacilo Porque você nunca chorou comigo Pra mim é lágrima de crocodilo Uou! Assim, assim, assim, assim. É pra eu rimar, nem você é um puxa grito Tá suave, tá ligado que nessa fita Aqui eu nunca me complico Lágrima de cocodira é música do rio Sabe que nesse cara eu me inspiro Só que como você só dá papo de sangue Suba, que você é o vampiro é. Tá ligado? Cabe um olho e uma tonelada é, é as lágrimas que vai escorrer do seu rosto depois que você esse camarada é, você me chamou de barra de boy, mas você nem me conhece. Eu não tô entendendo porque você tá falando essas fitas que tá ruim e fresh. aí sem maldade eu tô falando aqui na batida. Mãe, ó mais um cara que vai apanhar sem falar coisa que não sabe da minha vida é, Para de dar papo de frustrado Isso daí eu nunca fui meu mano Eu vou te mostrar que eu tô no legado Ele acha que vai ganhar, mas não vai ser hoje Pra esse cara aqui não tá doce Frustrado o campeão estadual e o terceiro maior da aldeia Imagina se eu não fosse Oh, oh. Oh. Pra mim me manda ter um papo torto Na zona de conforto, agora eu te entorto hey. Claro que a morte tá na minha frente Eu tô no encruzilhada. Falou que você vai me tortar, eu sou o um homem torto que foi mandado por Deus, e aí, você tá tirando, por isso eu tô matando, você não tá entendendo seu cuzão, é melhor você chamar até o Quentos, porque eu falei nada de Deus e ele está na minha mão, ele mandou tá na tua mão, quando tá na tua frente, fazendo rima improvisada, você não entende nada, e tua postura torta, hoje eu indirei do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 você queimou pouco e sua rima truta não foi nova. Se é nome de carne e osso, é esses mesmo que eu tô acostumado a guardar na copa. Quando o boque tá treinado, o bagulho é diferente. Eu falo pros LTs, igual você quer me enfrentar? Você guarda até na cova o um bandido da luz vermelha Só que você tá trombando o um cara do céu azul É isso mesmo, Você vai apanhar Por isso que na base, agora então pode pá Você é acostumado a enterrar os caras que aí Se eu voltar e te enterrar você pode até me enterrar Sinceramente eu já tô morto quando eu faço improvisado Eu sou um cara meio colado, é o homem do céu azul Eu vim deixar o seu céuzinho no prato. Hoje vai chover, já que você não rimou nem um pingo. Eu rimei a chuva inteira, tá de brincadeira, vai deixar ele nublado. Ai, eu vou deixar o céuzinho nublado. Eu sou terra SP, isso outro tá acostumado. Você tá tirando, você não tá entendendo que agora a água de pá. Eu vi bater, isso é R.A.P eu fiz o um chão chover e o um cante chorar. Bata as palmas, você é zoado, você é fraco, mano. Eu não curta sua carateia. Você já dá hora ser seriado, mas agora sua cena quebra. Porque você não tem a ideia, mano? Por mim você já vazava. Porque agora eu tô fazendo uma nova série com essa parte, bate da oh! É só conversa, um você tá ligado, irmão, que agora você tá de recalque. Então tenta, quebra a minha, as minhas dois na perna. A força é no pensamento, eu sou Steve Hawk. Oh! Seu pensamento é fraco porque você não serve Você acha que você é o Cristo porque seu pensamento é daqui da quinta série Eu vou seguindo tranquilo porque quando eu rimo o mic bebe Se acha que é da hora realeza, baixa a bola pra pepe. E a rapidez e sempre que eu for mano, que aqui é ponta de lança Quinta série, rap é minha matéria E hoje eu te ganho que a noite é uma criança ah. E a madrugada é um adolescente que não sabe o que faz Mas segue firme sempre em frente E quando não vai Como oh! a senhora, luz do dia E tá ligado pra senhora, nós é a companhia O adolescente perdido, aqui na reflexão O microfone, minha voz, vai ser a inspiração oh! É a inspiração pra aqueles que não servem Não sabem o que é o rap Acha que a vida é clock, bunda e trap sim, sim. Me reconhecer uh... e aprender a respeitar. Palmas, seu melhor palmas! Que Ah, Fala até do pano, mano, pera, é medroso. Não sou cinco, só que hoje eu vitorioso curioso. Tem pra ver, pra ver, cê não pega o desempenho. Você é fraco, bom igual o cara e vai uh... oh. A rua é nós, o Apolo vai tá chegando de um jeito mais feroz. Ele fala Furioso em japonês. A rua é nós, tipo RA, além de Furioso. Apolo vem veloz. Uou! Vem veloz agora, não espana. Acabou contigo, mano, você só apanha. É desenho, tá ligado que eu tô no caminho. Passei na tua frente e ralamba o Gritaram porque cê mandou, foi um passinho. Ah, sem vontade, a rima eu nem entendi nada Manda ataque, bom eu mando. A porta nem de levada Falei relâmpago, Marquinho era desenho, eu disse em fogo Acabo com você rápido, passando de fogo Relâmpago, Marquinho, ele não entende nada, aliado Relâmpago, acho que deve estar tá raiado eu, eu falo pra batalha com levada Vou te mostrar que aqui você não arruma nada Sabe por quê? Queiro da seleção, defende o título da semana passada Ah, acendeu? mano, agora pega pra você é. Acha que cê não entendeu, explico pra você é. Jaqueção é brasileira, mano, tô tá no frumo é. Faço gol, é lá na chapa, pô, vem de junho ah, ah, ah. Semana de mano, eu sou eficaz Mas eu te mato com R.A.P, poesia, é tipo Vinícius de Moraes ah. Sabe por quê? Eu já te mato, meu mano, você pra mim é um idiota Lá também joga o Rodrigo, mas você só sentiu o faro aqui dessa derrota ah.